Um sonho de menino Unido ao destino É mais que imaginar Se torna uma ação Um sonho de criança Unido à esperança Ajuda a transformar Vem você também Espalhar essa mensagem Onda oh, um do bem Fazer o um mundo melhor Aqui o amor vem Transformar tudo ao redor Eu um... vou unidade vem você também espalhar essa mensagem